a todos, estamos em Parashat Tazria, e Metzorah, duas Parashiotes esse Shabbat. Essas duas Parashiotes praticamente falam do mesmo assunto. O assunto da lepra, alguém que fala Lashonara, alguém que fala mal do outro. Então, ele ganha a lepra. E a lepra chega sobre a pele dele certo? Então a pergunta hoje é para tentar entender se ele falou uma coisa mal, tem a ver com a língua dele, porque o castigo dele vai ser sobre a pele. Por quê? Segunda pergunta, a gente vendo na todas as parashiot que o fato dessa lepra tudo depende do Cohen. Se o Cohen fala Impuro vai ser impuro. No momento que ele fala. Mesmo que já tinha essa lepra antes. Tudo depende do momento da decisão do Coen. Está escrito que quando tinha uma lepra, dizer, na, nas paredes da casa. Então, precisava tirar todas as coisas da casa antes que chegue ao Coen e decide se é Tame ou Tahor, se é impuro ou puro. Por porque quando vai chegar o Kohen, a decisão dele, isso que vai valer. é a pergunta, por que depende do Kohen? porque não depende da realidade mesmo? Por que não depende de um rabino que vai ver? Porque o Kohen, ele que decide. E também, a terceira pergunta, a gente está vendo o início da nossa parasha. Toda parasha que fala da lepra, começa com uma mitzvah preciosa, mitzvah de brit milah qual a conexão entre brit milah e a história do lashonara certo? então aparentemente tem a ver até com a palavra em hebraico milah é palavra certo? lashonara é alguém que fala palavras que não são boas brit milah é como se fosse cortar as palavras falar palavras boas mas qual é o símbolo a conexão entre Britmila e la sonara? Vai entender isso. Vamos voltar a alguns paraseios antes, a gente aprendeu sobre as hopas do coen grande. E uma das hopas era a túnica. Sabemos que cada hopa é hopa chegava para perdoar os homens um dos pecados e a túnica humild é Está chegando para perdoar sobre o pecado de Lachonara. Por quê? Simplesmente por causa que essa túnica tinha lá coisas que fazia barulho, sinos que fazia barulho. Então, isso que vem em é perdoar sobre alguém que fazia barulho. Mas tem outra explicação: que a própria túnica vem perdoar sobre Lachonara. Por quê? que a túnica era feita tudo azul. E aí, que tem a ver com o azul? Tejelet, em hebraico. Nossos sábios falam que essa tinta, que colocava também no tiziot, então essa tinta, essa cor parece como o mar, o mar parece como o céu, e o céu parece como o trono de Hashem. Então, o que quer dizer mar, céu, torno de Hashem? Então, cada um precisa explicar. Hoje a gente vai tentar explicar qual a conexão entre isso, entre o céu. O que, que tem em especial do céu? verdade, se a gente pergunta a cada pessoa, qual é a cor do céu? Vai falar azul? Claro, é azul. A maioria das pessoas vai falar isso. Mas depois a gente vai perguntar a uma pessoa, a cientista, alguém que entende disso, vai falar de jeito nenhum, o céu não é azul. O azul é somente por causa do sol que está refletindo. Quando o sol tem no pôr do sol, o céu fica a outras cores. Então, verdade, o céu não é azul. Isso é incrível. Uma coisa tão... Todo mundo acredita nisso. Todo mundo vendo isso. E tem certeza no final, não é isso a verdade. Exatamente a lição que a gente precisa aprender do terreiro do azul, que parece como o céu. Quando uma pessoa está vendo outra que está fazendo uma coisa errada, mesmo que está bem claro, como que o céu é azul, precisa entender que ele não está enxergando a verdade. A verdade é muito além disso. Tem outra história. A pessoa que fala Lashonara é uma pessoa muito que é superficial. E uma pessoa que julga rápido. E uma pessoa que não consegue pensar, esperar, pensar que talvez o outro tenha outra intenção. Uma pessoa que é superficial, ele que fala Lashonara. Por isso... Que, ah, o castigo dele já que sempre olhar é o defeito porque eu olho é o superficial o castigo vai ser a coisa mais superficial, mais a coisa externa que tem na pessoa que é a pele, por isso que o castigo vai ser na pele para ensinar para ele você olha outros nas coisas que parecem fora também vai ser na pele que parece fora e de acordo disso também a gente pode entender por que o Kohen ele que decide tudo? Os Kohanim são descendência de Arona Kohen. Quando você fala Arona Kohen, ele era Ohev Shalom, Verodev Shalom. Ama a paz e vai perseguir a paz. Vai atrás da paz. O que quer dizer? Porque ele era assim? Fala o Midrash, conta que quando ele está vendo Reuven e Shimon que estão brigando uma grande briga. Cada um odeia o outro. Vem na para o Ruven e fala, olha o Ruven, não se engana. Shimon, ele ama você. Que? Shimon? Me ama? De jeito nenhum. Ele não pode fazer coisas contra mim. Fala, ele ama você, você não sabe. Somente de fora ele está fazendo tudo isso. Mas dentro dele, ele está te amando. Fazia a mesma coisa com o Shimon e quando o governo e o Shimon estavam se encontrando, fazia a paz. Qual o segredo disso? Aron estava mentindo? Não. A gente já está muito acostumado de olhar a verdade pela, pelos nossos olhos, mas a verdade é muito mais profunda. A gente olha uma pessoa fazendo uma coisa, a gente já julga ele de uma maneira negativa. Mas ele é uma pessoa com muitas características boas. Então a gente não sabe o que, que tem atrás das coisas. Quem sabia isso? A Arona Cohen, por isso que ele poderia fazer paz. Dentro de Ruven, e não olhava o superficial que o Ruven odeia a Shimon. Ele olhava que o Ruven dentro dele, ele ama a Shimon. E tem uma alma profunda, alma Kedoshas, que ama Shimon. É a mesma coisa a Shimon para a Ruven. É isso que ensina Aaron, não olha o superficial, o superficial, não deixa a visão te enganar, não deixa, olha mais profundo. Por isso a descendência de Aaron eles que vão fazer o procedimento de purificação para o leproso, porque ele olha o superficial, descendência de Aaron a Cohen não olha o superficial, olha o que é que tem atrás das coisas. Então, por isso que os Kohenim estão fazendo a purificação. De acordo disso, a gente vai entender o segredo do Brit Milá. O Brit Milá é feito também na pele, tira uma coisa que é externa, que está fora, quase do corpo, totalmente superficial. Porque nossos sábios falam que o motivo do Brit Milá é para poder enfraquecer esse membro do Brit Milá. Para a pessoa não pecar. Para a pessoa ter menos vontade de pecar. E que tem a ver porque está na pele também, Britt Milan. Porque nossos sábios falam o que leva a pessoa a pecar é a visão dele a visão que traz imaginação, que ele acha, uau, tanta maravilha. Mas isso não é a verdade, exatamente com a Dama Richon. Quando ele pecou, o que a cobra fez para ele que o Yetzirah? falou, olha, Tavaulaynayim, maravilhoso, que árvore, tudo a visão, tudo fica na visão, tudo fica na imaginação. Não é a verdade, isso não é a verdade. Então por isso, que vem tirar um pouco de Ritzonyot, porque porque a tendência de olhar a chitoniyot, superficial, isso que leva a pessoa a pecar. Por isso, no brit milah, vai tirar um pouco da chitoniyot. Por isso que a gente faz o brit milah. O ponto de tudo, se uma pessoa quer fazer mais mitzvot, se conectar com a Hashem menos a verot, ele começa a treinar de não deixar as aparências, as visões enganar ele vai ser uma pessoa mais profunda e através disso sempre vai poder ter o Yetzer a força do bem, no lado dele. E não vai ouvir o Yetzer Arah. vem da palavra de desenho, que está desenhando tudo. E isso é isso o ponto de não olhar o superficial. Não olhar o que aparece tá na hora. Conta, uma vez tinha um pai com a filha dele, compra um parque, aí a filha fala para o pai, pai, estou com fome, vamos comprar uma maçã, tem aqui alguém que, compra, que vende maçã, o pai fala, tá bom, pega o dinheiro, me compra também uma, uma maçã, também para mim, ela vai, a menina compra duas maçãs, vem para dar para o pai dela, ela pega a primeira, dá uma mordida, segunda mordida e dá uma delas. O pai olha isso quase e ficou chocado como ela está se comportando, mas ele preferiu não falar nada. Quando terminaram de comer as maçãs, a menina pergunta ao pai, pai, as maçãs, são, a maçã estava gostosa? para falou, sim, sí, estava muito gostosa. A menina fala para o pai, claro, eu escolhi a melhor. Então, é isso que a gente aprende, não olhar no superficial. Olhar mais as coisas que estão dentro. Não olhar a coisa pontual negativa. Olhar a pessoa mesmo, como ele está. Uma pessoa que vai fazer isso, não vai olhar o superficial. Não somente que não vai julgar os outros para o ruim. Não vai julgar a própria vida dele para o ruim. E vai ser uma pessoa... Que ele não vai, qualquer coisa que, que acontece na vida vai poder fazer ele cair. Ele é mais profundo, ele está se conectando com a neshama dele e sempre vai poder ficar feliz. Shabbat shalom.